Ei, ou, por que, que você tá olhando pra minha LED? Olha pra mim, cara, olha pra mim, mina Não E aí, como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, É, Eu tô muito bem, graças a Deus, e é isso, vamos lá? Vamos para mais um Dusky o um jogo mais feroz que eu já joguei Mano, eu vou falar um bagulho Eu, sinceramente... Tô achando esse jogo muito estranho. Porque eu não tenho respostas. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu fui envolvido numa conversa e.. Só Deus sabe onde isso vai render, velho, tá ligado? Tipo, mano, não tem, não tem, não tem o que falar, só tem que participar e fazer e ver o que vai dar. Então, mano, eu convido você pra ver essa história, beleza? Já deixa o likezão maroto pra fortalecer compartilha aí, mano, bora crescer. Chegamos a 4 mil, muito obrigado a todo mundo que ajudou, quem se inscreveu e quem tá acompanhando, quem gosta dessa história do Duskwood, Wood, mano, também, fico muito feliz. E é isso, vamos lá, mano, agora vamos para a próxima e vendo o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, porque só Deus sabe, meu amigo. Bora lá, vamos lá, vamos Vamos lá agora ver essa nova fase do Desculpe, episódio 6, parece que, mano, não sei não tô achando que ele, o Thomas é o cara aqui, tá ligado, tá fazendo a, a, a cabeça dos outros, mano mano, man. aí lá vem a Jéssica, ela saiu, né, que ela falou que tava chegando, agora provavelmente ele saiu de novo, aí ela me mandou, então <risos> droga eu esqueci o que eu queria te perguntar, melhor assim, vai é, você vai se lembrar, que pena que pena Vamos lá, porque eu queria saber. Mas na verdade acho que era a minha vez. Ela falou, agora é você. Se eu me lembrar, eu aviso. Ah, você é suspeitosamente alegre. Então, se eu fosse você, ficaria mais preocupada. Você não é amiga da Hannah? Vamos perguntar. Será que ela é amiga da Hannah? Sim, claro que sou. Então você não é uma boa amiga. Seu comportamento é tanto inapropriado. Ixi, agora? O que ela fez, mano? Por que eu vou falar isso? Por que eu vou falar não parece? Ah, vou falar não parece. Ela vai perguntar o porquê. Ah, sei lá, porque você tá no emprego, tá preocupada. Ah, a gente não continua a vida. Quando alguém um amigo some. A Hannah desapareceu há três dias. Então, não me interprete mal. É claro que estou preocupada. Não posso fazer nada. Ih, Marquinhos, o bagulho é doido. Estou cheia dos outros. Eles sempre sentem necessidade de se intrometerem. Quem que ela tá falando, será? Alguém específico. É pra isso que serve a polícia. Mas os outros agem como se pudessem fazer o melhor. Eu acho que agora ela tá falando do Thomas. Agora eu senti uma pressão sobre o Thomas aqui que ela tá falando. E eles continuarem assim, acabarão colocando um homem inocente na prisão. Oh, oh, oh, oh, minha filha. Oh, minha filha. Então, vamos lá, vamos continuar. E eu quem sou errada por dizer isso em voz alta? Eu te entendo. Calma. Não quis te ofender. É, na verdade, não quis ofender mesmo. Nossa, Deus. Eu acho que as respostas com estrela, mano, seguem outro rumo da história. Mas eu não. Eu vou seguir. Mano, eu vou seguir o que eu acho de, de certo, beleza? Não vou seguir história, não vou tentar seguir macete nenhum. Você não quis, eu só quero esclarecer uma coisa. Eu não sou do tipo de mulher que vive abatida. batida. ela está muito alegre, pro meu gosto. Hum... Eu pensei que os outros já estavam correndo atrás de você o suficiente. É uma situação ruim mesmo. Você é sempre bem-vinda. Nem me fale. É chato. É chato, né? Porque assim, eles me chamam, ficam em oculto, falam mal pelas costas, todo mundo é falso. Então... Uma situação ruim mesmo. Nossa, passa muito rápido a hora, né, mano? Quando a gente tá fazendo essas paradas legais. Não foi o que eu quis dizer. Esquece. E mais uma coisa que eu tenho que te perguntar. Você me acha suspeita? Um pouco? Porque... É, você está tão preocupada com isso. Não, sim, na verdade um pouco Eu não vou dizer que ela parece suspeita Porque, mano, não tem muito sentido, tá ligado? Só por isso, porque ela não tá preocupada Não vou dizer que ela parece suspeita Porque realmente eu não acho Bem, eu tenho que trabalhar Tanto que assim, ó, vamos lá Eu vou eu vou tentar fazer você entender o que, que aconteceu aqui Por que, que eu não acho ela suspeita? Porque no começo ela foi meio que rigorosa na parada Tipo, mano, ela não Mano, ela não quis nem falar comigo Falou, mano, esses bagulho de novo, sei o que Paipum, então assim Não é que ela tirou o corpo fora Porque tá devendo alguma coisa, isso não significa Nada, tá ligado? Isso, isso Né, agora, a meu ver, até a situação Mas, talvez isso pode mudar Depois, né? Talvez isso possa Mudar depois, não sei Vamos lá, completei aqui, ai meu Deus, o desafio é muito chatinho, gente, sério, não, é muito chato o desafio, tem que fazer pra gente passar pra próxima fase Mas passamos, agora vamos lá e vamos iniciar nossa conversa com o Dan Ah não, não, não, não, não, qual o problema? Vamos perguntar qual o problema, sendo que ele já tá reclamando, a gente mal chegou Quem te mandou atrás de mim? Vamos falar a verdade? Será que eu falo a verdade, mano? O pior é que eu tô com medo dele ser o hacker e estragar tudo, tá ligado? Vou falar. Dane-se, mano. Foi o hacker que mandou ir atrás de você. Bom, e aí? O que será que ele vai falar? Oxi! Nossa! Nossa! Eita! Moleque bravo, mano! Olha que sacana. Agora ele vai falar com outra pessoa que eu falei com ele. Olha, ele tá falando com a Jesse. Ele deve estar tá fazendo isso de propósito pra gente ver e achar que ele não é o hacker porque ele tá comentando com a Jesse. Talvez, talvez isso é um golpe dele, tá ligado? Ele falou que eu conversei com ele, a Jess falou E? Aí ele falou, o quê? E o quê? Não fique tão surpreso, aí ele pôs interrogação Tipo, oh, como se ele não fosse te amar Se você não quer que as pessoas te vejam Como o principal suspeito, pare de agir assim Simples, na verdade eu nem vejo Ele como suspeito, né mano Mas, e ele ficou puto e saiu Bem na hora, mano, a Jess se sentiu Mal pelo que aconteceu e ficaram Offline, gente, eu tô recebendo uma ligação Alô? Não! Sorry, desculpa. Da gente. Calma. A gente acabou de embaçar na do Dan. Porque o hacker falou pra gente adicionar ele. Que a polícia tava focando no suspeito errado. Eu adicionei o Dan. O Dan chamou a Jesse conversar. Ele ficou offline e aí nós recebemos uma ligação desconhecido que me ameaçou pra ficar fora do assunto dos outros. E agora? O hacker ficou. On. Vamos lá, preciso falar com você, vamos ver o que, que O engraçado é porque quando um fica offline, o um hacker fica online, tá ligado? Eu vou falar pra ele, receber uma ameaça por telefone. Uma ligação... Ai meu Deus, fala, Túlio, sou eu, sou eu, Túlio, eu sou o Túlio, não é o cara que edita esses vídeos. Que ele disse que eu deveria ficar fora dos assuntos das outras pessoas, bem coisas assustadoras, como eu saberia que era ele, tá? eu vou falar, ele perguntou, vou responder vou dar uma de João sem braço, como ele era? o Darth Vader, tá ligado? é verdade mano. Parecia o Darth Vader. Que eu... ele parecia você, maluco é tudo que você tem a dizer eu acho que devo seguir o conselho dele e agora? vamos lá, vamos perguntar pro hacker qual que é o próximo passo, e agora hacker? agora vamos continuar assim como antes beleza, muito engraçado você muito obrigado, é um incidente muito positivo ah, por que isso? você tá me zoando, né? tipo, porque ligaram pra mim não pra você, eu acho que sei onde você quer chegar, eu vou perguntar se ele pode me explicar isso, porque eu tô curioso, sério, eu tô muito curioso mano, esse, esse bagulho tá me confundindo, ele está saindo do esconderijo, o esconderijo dele, isso o torna vulnerável, talvez ele esteja procurando por sua causa, preocupado, Tá. bicho da leitura da misera, sim, com certeza ele está, na verdade, rua é, pô, vamos lá, essa é uma grande oportunidade para nós, eu acho que era o Dan. Espero que você tenha razão. Eu acho isso bastante alarmante. Bom, manos. Eu, sinceramente, eu acho realmente que era o Dan. Mas eu não vou falar isso. Eu vou falar que eu espero que ele tenha razão. A gente tem que segurar a onda aqui e não fazer acusações e tal, porque isso é muito perigoso. Quando ele cita nós, por que nós, mano? Eu não sei, o hacker tá se envolvendo? Ele tá falando que eu não posso confiar em ninguém no grupo, em ninguém, tipo, e ele? Eu nem sei quem ele é, tá ligado? Vou perguntar, você já suspeita de alguém? É por isso que eu não diria que você me dissesse... Não pedi... Ah tá, ele não quer que eu falo pra ele a minha suspeita. Ou seja, ainda bem que a gente não falou que achava que era o Dan Nessa altura precisamos ter cuidado com qualquer acusação Mano, velho, vem comigo, velho Eu tô te falando, mano, eu sei o que eu tô fazendo, bicho <risos> Continua, velho <véio. risos> <risos> Você está indo bem até agora. Eu estava certo sobre você. Nós vamos salvar a Hannah. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é com a, a Jess está online. Provavelmente vai me chamar. Né? Nossa, eu tô falando. Eu falei, velho. Mas parece ser de uma mulher. Vixe. E agora? Não fosse do que eles estão sabendo. Mas vou falar para eles imediatamente lá no grupo. Tô realmente preocupada. Falo com você mais tarde. Tchau. Meus amigos, chegamos ao episódio 2 da nossa história. Eu nem sei quantos episódios são. Mas estamos à beira de descobrir o que está acontecendo. Essa foi a última ligação do nosso episódio 1. Um. Que fizeram várias partes do nosso vídeo, mas chegamos até o final dele Bom família, não fique preocupado, você vai descobrir comigo uma hora o que está que acontecendo E eu espero que você esteja gostando desse tipo de conteúdo e sabe muito bem o que fazer Se você estiver curtindo, né? Likezão maroto aí embaixo, deixa o joinha pra gente Oh, para de olhar pra minha LED oh, olha pra mim, cara, eu fico fica olhando pra minha LED Olha só minha LED Olha o azul Olha o azul Olha o azul Hum nossa, eu tô besta com isso, velho. Valeu aí Esse cara que me indicou essa LED Aí <risos> é muito firmeza aí, mano Conheci ele há pouco tempo Mas o mano, ó Nota mil Tamo junto aí, ô borré? Não, mentira tô... borré foi fogo, mano <risos> Ele vai ajudar a gente a jogar GTAzinho aí também Se você quiser ficar parte dessa série Vamos lá, mano Vou tentar postar mais um vídeo na semana Além de dois, eu vou ver se eu consigo trazer três Então, vai, vai dar trabalho e muito trabalho, muito Tamo junto, valeu, até a próxima aí Valeu, tchau, tchau Se você quiser saber sobre a LED, comenta aí que eu posso falar sobre ela Quem sabe no meu Instagram Tamo junto, valeu, é nóis, até o próximo vídeo Tchau, tchau